E uma pesquisa do painel Unificador das Favelas e também da Rede Favela Sustentável revelou os desafios de acesso e qualidade de dois itens básicos para qualquer ser humano, água e luz. O estudo, feito com moradores de 15 comunidades do Grande Rio, é um retrato que mostra que esses direitos não estão sendo garantidos como deveriam. Um item abundante e acessível, mas não nas favelas. Aqui na nossa comunidade só tem água quando a bomba principal é ligada e essa família tem acesso à água. Quantas crianças vêm para o nosso projeto sem tomar banho? Porque na casa deles não tem água, porque essa família não tem uma bomba, porque essa família não tem energia. A falta de água foi um dos pontos abordados pela pesquisa Justiça Hídrica e Energética nas Favelas. Segundo o um estudo, quase 17% das famílias não tem água, pelo menos duas vezes por semana. As pessoas primeiro têm que ter dinheiro para comprar a bomba e depois têm que ter um dinheiro para pagar uma conta de luz maior é, com, é, para poder ter acesso à água por causa da bomba. É isso no momento do país, onde as pessoas enfim, estão desempregadas, estão passando fome né, e estão tendo que retirar dinheiro que seja para a alimentação ou enfim, para o sustento da sua família para poder ter acesso à água, quando isso é um direito. O estudo feito entre maio e junho desse ano analisou o impacto dessa realidade durante a pandemia. 42,5% dos entrevistados disseram que ficaram sem água em algum momento para fazer o básico, como lavar as mãos. Quando ela chega, muitas vezes, não tem qualidade. 25,4% das famílias afirmaram que a água da torneira sai com gosto e aproximadamente 30% alegaram que ela tem cor. Um sinal de que não é própria para o consumo. Mais de 41% das famílias contaram que não recebem e, por isso, não pagam a conta de água. São residências que nem estão nos registros oficiais. Muitos moradores só têm acesso ao recurso porque se viram comprando canos e equipamentos para fazer a água chegar em casa. Quase 1.200 famílias foram ouvidas em cinco municípios do Grande Rio.